Não, não, não, não. uma vai do canto cenário chocante rola não tem estou longe de ser santo. Ela chora tanto mas nem é para tanto lágrima no canto já não é mesmo grande antes agravou-se tanto é desmotivante também não fim do mundo o cori segue já não é me manda já não é me manda já não é me manda É constante Dá pra fazer fim, tipo as minhas jantes Cenas que relevas nem são relevantes E tu só me nervas relação a maçã Bem já não faço, pouco tu me das Quero voltar atrás, imploro milagres Mas não dá mais é o normal acabar Penso logo eu em ti, pensei demais Em mim pensas mais já nem existes mais Não leva à frente, depende então deixa pra trás Garantiste o sky tu não queres largar tanto hey. talvez pra ti é o que na tua vida falso Ei, ei, ei, diga pa olho sós. Dor de cotovelo faz morrer de ódio E eu nem te conheço, eu tô going hard E ele sabe o name é yeah, I fucking wild. Yeah. E ele sabe o name é um o boy Que só corre se for pra ficar no bode Sou eu contra o mundo, tu contra tudo E eu só quero te ver melhor Já não pus tanto, só tem por tanto Mas fechas os olhos Já não me mandas, sentimentas Foi e já não vou. Tanto, mas nem é para tanto. Lágrima no canto, já não é mesmo de antes. Agravou-se tanto, é desmotivante. Também no fim do mundo, o cura é Já não mesmo dano já não mesmo danos, já não mesmo danos. Mudança é a única constante. Já não puxamos, só tem tanto. Não leva a frente, depois então deixa pra trás. Já não mesmo danos, sentimentos. Não queres largar é. Cenas que relevas nem são relevantes Também no fim do mundo o curiça é gavante é. Já não pus tanto, só tem por tanto Não leva a frente de pés então deixa pra trás é. Uma vai tocante, cenário chocante rolou não tem ganhos, estou longe de Ela chora tanto, mas nem é para tanto Lágrima no canto, já não é mesmo de antes Agravou-se tanto, é desmotivante e no fim do mundo, o curiça é Já não me danos, já não me emudantes, já não me emudantes Mudança é a única constante Já não me emudantes, mudança é constante Dá é pra fazer Tipo e mais viajantes Já não me emudantes, sentimentantes Não leva a frente, tem peso, então deixa pra trás